Você quer saber se o sibutramin funciona? Se ele realmente vai te ajudar a emagrecer? Se ele causa efeitos colaterais? Se faz mal para sua saúde? Bom, nesse vídeo eu vou te passar todas as informações. Acredito eu que seja o vídeo mais completo que você vai ver aqui no YouTube em relação ao Cibutramin. E no final desse vídeo ainda eu vou te falar algumas coisas que eu andei vendo por aí, que a galera tá falando várias mentiras sobre esse produto. E hoje eu tô aqui nesse vídeo pra passar pra você todas essas informações com total si, é, seriedade, né? E total sinceridade também, tá? Bom, antes de mais nada, pessoal, vou me apresentar. Meu nome é Sabrina. E como eu te falei, tô aqui realmente pra te passar várias informações, tá? Então eu espero que você goste do vídeo.